para mostrar e ir no Fortnite para mostrar um site. E pessoal, ó, antes de o vídeo começar eu falar qual é o tema desse vídeo, como vocês já podem ter ver, ter, ver no título, já tá um pouquinho explicado, mas vamos explicar depois. Aqui, ó, se vocês já virem aqui, abrirem Fortnite e é dançam todas as já vai estar tá na conta de vocês. Sério, isso é atual, ó. <música> Bora lá Viu pra quem Pra quem viu e não tinha tempo Olha, a sorte só, viu? E ó, pessoal, esse aqui é o tema do vídeo, ó Aqui Diplo Vai estar tá aqui na descrição o site, tá? Aí aqui ó, Diplo apresenta esse ground ao vivo no palco principal da festa Royale. treinado hoje, eu tô gravando um vídeo hoje, talvez saia hoje o vídeo, ou amanhã então, Se você chegar atrasado, se incomodar às 15 horas em ponto O Diplo não vai se incomodar se você chegar atrasado Se não conseguir chegar às 15 horas, horário de Brasília Em ponto, você pode... Pode entrar na lista de partidas da Festa Royale e conferir o show ao vivo em andamento. Confira os, os horários da, da programa Evento de da Festa Royale. Quem quiser vir aqui, o, o link desse site aqui vai estar na descrição. Aí se você, vocês vão descer. Procurar isso daqui. Tá. A senda novamente. Você perdeu o show que vim. Que vem. Vivencia. Viver-se as batidas de Heingrau de uma vez? Confira uma retransmissão completa da apresentação do Diplo da segunda-feira, 3 de agosto de 2000, de às 22 horas horário de Brasília. No palco principal... Deixe a luz guiar você, essa é a melhor parte, não tô nem interessado nesse gíplo aqui, tá? tô interessado nessa parte. Deixe a luz guiar você, leve a luz com você quando o show acabar. O inédito, inédito envelopamento pôs a festa reativo na música, será concedido de graça de graça aqui ó ó ó ó, não é mentira ó, ó ó ó ó é de graça segunda linha para todos os jogadores no Fortnite Fortnite basta entrar no jogo entre quinta-feira 30 de julho às 21 horas horário de Brasília sábado e sábado 1 um de agosto às 21 horas horário de Brasília é tudo à noite tá Aqui, ó. Vocês vão ganhar esse novo alopamento. Eu acho que ele é móvel. Tipo, tipo, móvel, tipo uma dança que você consegue andar. Tipo essa, essa picareta aqui. Tem vários outros skills mas não é isso. Tipo, essa daqui, ó. É, ó, tem o um como aparece maisinhos. Aqui, ó, fica se mexendo. Se mexe como aparece massas e É tipo um evento especial dessa arcana. Olha, essa daqui vai aparecer é, é, essa equipe to, inteira vai aparecer na loja. Tá? Pra conferir elas. Entre na festa royale. É fácil na, entrar na festa royale. Assess o Battle L escolha da lista de partidas do Fortnite. E aproveita as apresentadoras da comunidade Fortnite. E é assim que acaba o site. <tos> Bom, pessoal, eu, tipo, eu falei lá que essa coisa aqui, ó. Que essa coisa aqui, ó, é móvel. É tipo móvel, é tipo.. É tipo isso daqui, ó. Que fica, que fica se movendo, ó. Ali eu se movendo aqui, ó. Fica se movendo aqui igual uma lesma aqui, ó. Botando SMG. Cadê? Ó, esse daqui mexe também, ó. É porque a água. Ó, esse daqui mexe. esse daqui mexe esse daqui fica maduro no meio da partida aqui ó é tipo isso fica andando fica se movendo viu esse daqui também ó até aqui ó fica se mexendo também tem esse daqui ó ó tempestade e tem esse do cubo que ele fica brilhando do cubo Kevin e pesa foi o Facebook e até a próxima e